Sim, em algum momento você me perguntar o que mudou a minha vida, e quando os alunos me perguntam, ah, professor no marketing eu quero ter uma carreira assim, assim, assada, por onde devo começar? Inglês. Estudei inglês. Inglês mudou a minha vida. Eu fui conhecer vários países do mundo, vários. É, porque ninguém na equipe falava inglês. Então eu abri oportunidades. Quando assim. eu estava no Groupon e a gente tinha um word party lá em, em Chicago, né? Nem era minha área que iria, uhum. mas ninguém da outra área falava inglês aí eu lembro que o Dito falou... A gente tem uma vaga, alguém tem que ir. Quem fala inglês fluente? Aí eu... Ó, o Bruno vai. E aí abre oportunidade. Você é. tá lá, né? Não, Não tem cê, o que fazer. Você tá lá, é. Eu costumo dizer... tem uma palestra minha... Que é... Que... Eu costumo dizer que a sorte... Imagina... Vamos imaginar que a sorte é um trem. Que ele passa numa estação. E você precisa pegar esse trem... Né, para você conquistar algumas coisas. Né? Não é a, a, as conquistas na vida não são baseadas nisso. Mas é uma das oportunidades. Só que a sorte, para você pegar esse trem, você precisa de três, três pontos aqui. Primeiro, você precisa de habilidade. Porque o trem não para. Ele não para na estação e fala, ô oh Bruno, entra aí, eu vou te esperar aqui 10 horas. Aí, vem cá. Não, a sorte ela passa. Né? As oportunidades passam na sua vida. Então você precisa de habilidade para pular naquele trem em movimento. Então você precisa ter estudado na sua vida. Você precisa ter se preparado, ter passado por experiências para que você consiga pular naquele trem. Segundo, você precisa de coragem para pular naquele trem. Você só tem coragem se você errou. Quando você erra, você já sabe o caminho que você não precisa trilhar mais. Você Sim. vai trilhar caminhos diferentes. E o terceiro é o timing. O timing ele pode ser sorte, mas ele pode ser conhecimentos. É, contatos. As pessoas vão te falar quando aquele trem vai passar. Então, para você ter sorte, né, você precisa ter uma união de outras habilidades. Então, quando apareceu a oportunidade para fazer uma viagem ali pelo para é, pros Estados Unidos, e naquele momento eu nunca tinha ido pros Estados Unidos na minha vida, é, eu falava inglês. Então não foi 100% sorte, né? Eu falava inglês. As outras pessoas do meu lado não falavam. Tava preparado pra... E aí ver. eu voltei lá eu consegui... E aí lá eu tive coragem tive habilidade para fazer várias conexões. Já tinha uma certa experiência para resolver alguns problemas. E eu volto e consigo algumas promoções. Então, isso é só um exemplo, né? Sim, Tem vários e, e outros. É uma...